Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Walter Pomar, eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC e sou um dos colaboradores aqui do Centro Cultural Esperança Vermelha, que funciona na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Quem acompanha a nossa programação sabe que antes da pandemia a gente fazia muitos cursos e, depois e durante, aliás, a pandemia, continuamos fazendo muitos cursos, só que agora na modalidade virtual. Um de nossos cursos intitula-se História da América Latina, e uma das aulas é dedicada a conversar sobre o governo de esquerda e progressista no Paraguai. Essa aula será dada pelo Yuri Codas que é bacharel em Relações Internacionais, mestrando em Filosofia, e nos falará sobre o Paraguai antes do governo do Bispo Lugo, durante o governo do Bispo Lugo, o golpe e o que veio depois. Nós temos pela frente duas horas, das 15 até as 17h. O Yuri falará o tempo que ele achar necessário. Ao término da fala dele, eu transmitirei a ele as perguntas que forem feitas para mim por zap, ou para a Paula, através do Facebook do Centro Cultural Esperança Vermelha. Então, sem mais, agradeço ao Yuri a presença dele aqui, passo a, a palavra para ele, para ele desenvolver a aula sobre o Paraguai. É, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Walter, pela apresentação, e obrigado a você e ao Esperança Vermelha pelo convite. Muito bom saber dessa iniciativa por... De educação popular aberta a todos e todas, e poder tratar mais da experiência do Paraguai, um país vizinho do Brasil, mas que com frequência recebe pouca atenção nos debates aqui no nosso país. Então, é interessante poder compartilhar mais o que foi a experiência lá. Bom, como o Walter já adiantou, a ideia é dividir a fala em três aspectos, um dando o contexto da, da história paraguaia antes da, da eleição do Lugo, né? um, um, um panorama, depois falar um tanto do governo, falar do golpe, e fa o golpe foi em 2012, né? e falar do que foi a, a política paraguaia também nesses últimos oito anos, desde o golpe contra o presidente Lugo. Então, é, Para falar da história paraguaia, precisa voltar bastante no tempo. É, é, o Paraguai atual ele foi muito moldado pelo que aconteceu na guerra, que a gente chama Guerra do Paraguai. Os paraguaios chamam de Guerra da Tríplice Aliança, que foi de 1865 até 1870. O, o país ficou devastado depois daquilo. E a partir de, de então que se constitui é, uma divisão, uma organização política e econômica que, de certa forma, domina o país até hoje. Né? No pós-guerra paraguaio que se constitui a oligarquia latifundiária, é, tanto com presença de paraguaios quanto com abertura para a propriedade estrangeira de brasileiros, argentinos e mesmo do, do capital inglês, e uma massa de camponeses sem terra, é, majoritariamente indígena. E desde então a história do Paraguai é a história da luta pela terra. É, também é no pós-guerra que se definem, os, são, são fundados os dois principais partidos que dominam a política paraguaia até hoje, que é o Partido Colorado e o Partido Liberal. E, nas, nas décadas que se seguem, né, o Paraguai vive muita instabilidade política, é, com muitos golpes de Estado, revolução, né, é muito, apesar de ser um, ter um sistema eleitoral, é muito raro que um, que um governo... É, chega ao final do mandato, né? no geral os presidentes eram derrubados antes disso, e no, em meados dos anos 40, o Paraguai vive uma guerra civil muito sangrenta, e ao final dessa guerra, em 47, o Partido Colorado, junto com o setor dos militares, assume o poder. Então, em 47 começa a dominação do Partido Colorado, que dura até hoje. É, o único período que o Partido Colorado ficou fora do poder desde 47 foi com a eleição do Lugo, né, do, do ex-presidente Lugo, em 2008. Então, é, é por isso que, que esse antecedente é importante, para entender como o Partido Colorado chega ao poder e como se chega na ditadura paraguaia depois. Porque em 47 os colorados junto com os militares sobem ao poder, mas a instabilidade política continua no, é, com muitas disputas não mais entre o partido colorado e partido liberal, mas no interior do partido colorado. Né? E de 47 até 54 segue essa instabilidade até que em 54 um general chamado Alfredo Stroessner que era colorado junto com uma facção do, do partido colorado dá um golpe e a partir daí se instaura a ditadura do, do Stroessner, que dura de 54 até 89. São 35 anos é, dessa ditadura, que tem muitas semelhanças com as outras ditaduras que a América Latina viveu nesse período, né, incluindo a do Brasil, que começou só 10 anos depois. Então, quais são alguns dos elementos é, mais relevantes da ditadura do Stroessner? Em primeiro lugar, é, ele persegue a oposição política e, novamente, isso não é só os, os é, membros de outros partidos, mas inclusive a oposição dentro do próprio Partido Colorado, e boa parte se refugia na, na Argentina, em Buenos Aires, e só vão voltar para o país ao final da ditadura. Ao mesmo tempo, ele partidariza as Forças Armadas, as forças armadas se tornam majoritariamente coloradas. Ele reprime os movimentos populares e os setores da esquerda. Em toda essa conjuntura, nessas décadas de instabilidade política, envolvia conflitos tanto dentro do, do, das classes dominantes, mas também muitas revoltas populares, principalmente na luta pela terra. Então, o, o, a ditadura dos Stroessner vem para estabilizar não só a classe dominante, mas também estabilizar a conjuntura política frente aos movimentos populares. Então, é uma repressão sangrenta, né? perseguição aos sindicatos, né? massacres contra camponeses e, e esse tipo de, de ações ele se alinha aos Estados Unidos e também a, ao anticomunismo internacional, né? algumas organizações que existiam na época que fazia parte, Taiwan e outros setores mais da, da extrema direita radical, na da época da, da Guerra Fria, e ele também domestica a oposição. Né? Existia uma oposição aceita, que era o Partido Liberal, tinha algum o, o Partido Febreirista também, que que existia e se delimita igual aqui no Brasil tinha né, o, o, o MDB como oposição oficial lá uma parte do Partido Liberal passa a ser aceita como oposição oficial e busca se manter uma eleições de fachada né para tentar manter uma certa legitimidade do, do regime aí na parte política e econômica quais foram a, as ações mais relevantes do governo Stroessner. Em primeiro lugar, ele faz um giro geopolítico. né? Até o governo Stroessner, o Paraguai ele estava principalmente sob influência da Argentina, né? de Buenos Aires, e sob o governo Stroessner, em especial com a ditadura brasileira, ele faz um giro geopolítico e traz a Argentina para a esfera de influência do Brasil. Né? É, se funda a cidade que hoje em dia se chama Cidade Leste, antigamente se chamava Cida, é, Cidade Presidente Stroessner, né? a, a cidade que fica na fronteira com Foz do Iguaçu, se constrói estradas para poder integrar o, o, os dois países, se abre um porto no, no Rio Paraná, onde o Paraguai pudesse escoar a produção. O segundo ponto, ele abre ele facilita a compra de terras para estrangeiros né, no Paraguai muitos brasileiros, é, principalmente do da região sul do Brasil, é, migram para o Paraguai e iniciam principalmente o um negócio da soja, mas também de gado em especial e começa o fenômeno do que hoje é chamado dos brasiguaios. É, isso era muito relevante para a ditadura no Brasil, que estava é, tendo um, um, uma falta de terra no sul, com, com o aumento das famílias, onde tinha algo mais de distribuição de terra, e a ditadura militar aqui no Brasil fez um, os projetos de colonização, né, em que muita, muito, muita gente do sul migrou para a região centro-oeste, para a região norte, né, para para desbravar novas terras, e o Paraguai fez parte da, dessa nova fronteira agrícola brasileira. Então, se expande o agronegócio no, no Paraguai durante esse período, com forte participação de imigrantes brasileiros. Um terceiro ponto foi o que é chamado de regime de turismo, que é quando o Paraguai começa a importar bens de luxo e, e exportar esses bens de luxo, que é o que hoje em dia a gente conhece como o fenômeno dos do sacoleiros, do, do contrabando do, né, de, de muitos produtos que vêm é, da China ou de outras regiões que passam pelo Paraguai para entrar pelo Brasil, muitas vezes fora do, dos marcos legais né, de, de pagamento de imposto e esse tipo de coisa. E junto com isso existe um, um, um fortalecimento de, do crime organizado também durante o governo Stroessner, é, com participação de membros do, do governo, das forças armadas. Né? Estamos falando principalmente de contrabando, seja desse produto de luxo, seja de cigarros, né? é, assim como tráfico de drogas, tráfico de armas. Tudo isso cresce com o Paraguai sendo um intermediário nesse, nesse negócio. E e se constitui, é, dá para dizer até que, uma, um novo setor da burguesia no Paraguai a partir desse tipo de, de, de negócios ilegais, ou muitas vezes semi-legais, né, para além da, da elite latifundiária, surge um novo setor da elite a partir de então. E o quarto ponto mais relevante é a construção de Itaipu. Né, Itaipu foi um negócio feito em conjunto é, Paraguai-Brasil, o financiamento foi basicamente feito via empréstimos no mercado internacional, mas quem avalizou e quem dirigiu esse processo foi principalmente o Brasil, e um acordo feito entre o Brasil e o Paraguai que era muito desvantajoso para o Paraguai, mas que em compensação para o governo Stroessner teve sua vantagem, que é, foi uma corrupção tão elevada que, que ajudou a constituir essa, esse novo setor da burguesia organizado em torno do, do crime organizado. Né? Então, se constrói Itaipu, que gera muito mais energia do que o, o Paraguai precisa, o excedente é, era vendido para o Brasil a preços muito baixos, mas que traz um, um grande dinamismo para a economia paraguaia, então, porque como era uma grande obra, empregava muita gente, né, exigia muitos recursos, né, então isso teve um papel importante no crescimento econômico do Paraguai nos anos 70. Durante toda a ditadura do Stroessner, tiveram movimentos de contestação, movimentos populares, né, seja de estudantes, de trabalhadores urbanos ou trabalhadores rurais, mas todos eles foram duramente reprimidos, né, com prisão, assassinatos massacres de todo tipo, houve tentativas de organizar luta armada, que também foram duramente reprimidos, e quando, nos anos 80 o regime começa a passar por um esgotamento. Quais são os fatores que influenciam nesse esgotamento? Em primeiro lugar, a mudança na política externa dos Estados Unidos, a partir do governo Jimmy Carter, que começa a promover uma certa agenda de direitos humanos, em especial na América Latina, quando muitas das ditaduras é, que tinham sido implementadas com apoio dos Estados Unidos começam já a, a mostrar seus limites, ao mesmo tempo que a ameaça comunista no, no continente em alguns aspectos podia parecer cada vez menor. Então, o governo dos Estados Unidos começa a pressionar cada vez mais o Paraguai em relação aos presos políticos e por iniciar uma, uma política de redemocratização. Nos anos 80, também começa a redemocratização em outros, em outros países da região. Né? Na Argentina, a ditadura chega ao fim em 83. No Brasil, vai a, o processo de redemocratização é, gradual ao longo dos anos 80. Além disso... Nos anos 80, o Paraguai entra em recessão econômica. Dois fatores principais contribuíram para isso. Um foi a finalização do, das obras de Itaipu, né, que, que é, encerrou aquele dinamismo econômico que a construção da usina trazia. E o outro foi contexto internacional, onde na América Latina, como, como um todo, após as, as crises do petróleo que ocorreram em 73 e a segunda crise do petróleo em 79, tiveram um impacto muito forte na, na economia, né? se fala muito da, da crise da dívida em vários países latino-americanos, o Paraguai não foi especificamente uma crise da dívida, mas foi impactado por esse contexto internacional, e ao longo dos anos 80 crescem também as mobilizações da so sociedade civil, é, sem o governo, o governo continua reprimindo, mas sem mais tendo condições de fazer a política sanguinária que fazia antes. Então crescem muitos protestos de diversos setores. No final dos anos 80, o conflito que começa no, no Partido do Colorado, o Partido da Ditadura, é se deveria -se continuar com, com, com a ditadura só que trocando o Stroessner pelo filho dele, ou se deveria tirar o Stroessner e, e, e abrir um processo democrático. Ao fim e ao cabo, tem um, um golpe de Estado em fevereiro de 89, feito por um militar do Partido Colorado, liderado por setores do Partido Colorado, que fazem a transição conservadora da ditadura para o modelo mais democrático. Né? Se convoca uma Assembleia Constituinte, ela é também dominada pelos colorados, eles têm maioria, né, mais da metade do, dos assentos. E, e daí isso é, é importante entender como toda essa dominação do, do Partido Colorado, lá desde a década de 40, passando pela ditadura, até chegar no, no atual... Regime político paraguaio influenciou na Constituição, porque justamente pela dominação do, do Partido Colorado e por, pelas constantes disputas dentro desse setor, eles todos os setores se preocupavam com que nenhum outro setor pudesse adquirir muito poder, da mesma maneira que o Stroessner tinha feito. Então, a Assembleia Constituinte limita muito o poder presidencial. O, o presidente do Paraguai tem menos poder do que seus equivalentes em outros países da América Latina, por exemplo. É, muitos dos, dos nomes que eles indicam para cargos precisam ser aprovados pelo Congresso pelo Senado. É proibida a reeleição em qualquer circunstância, né? ou seja, alguém que foi presidente não é simplesmente que não pode... É, se candidatar para continuar no cargo, ele nunca mais pode se candidatar a presidente, não importa quantas eleições se passam. Né? E um outro fator importante foi a, a instauração do, do é, o que eles chamam de juízo político, que seria mais ou menos equivalente ao nosso impeachment, só que no caso do juízo político ele é muito mais fácil de ser, de ser aprovado, né? não, não precisa passar de maneira nenhuma por, por instâncias do judiciário, não tem um rito legal que dura meses, né? não precisa nem, na verdade, de uma acusação de crime. É, a mera acusação de, de incompetência do, do presidente já pode legitimar a sua destituição, desde que isso seja aprovado no Congresso e no Senado. É, então, assim se, se configura o, o atual sistema jurídico paraguaio, jurídico-político. É, dentro do campo da esquerda, tem uma vitória importante, em 91, que é, a, a esquerda vence a eleição para a prefeitura da capital, Assunção. É, o, o campo político que, que elege o prefeito, Carlos Filizola, é, ele se constituiu na esteira das lutas dos anos 80, é, principalmente organizado em torno de... O, o prefeito ele era um estudante de medicina, que se torna médico e líder do Sindicato dos Médicos de Assunção, e também ele é apoiado por diversos sindicatos que vão configurar uma das primeiras centrais sindicais do país da redemocratização. Então, eles vencem na capital, só que ao longo da prefeitura, politicamente se desorganiza, e não chega a constituir nenhum tipo de organização de esquerda forte. É, isso é, permanece no Paraguai até hoje. Não existe nenhum partido de esquerda forte, né, com, com bem estruturado, consolidado, e também não existe nenhum movimento social né, muito estruturado enquanto tal. Assim, Uma central sindical forte ou um movimento de sem terras forte são todos muito fragmentados. Um pouco depois eu vou falar o porquê disso. Mas é importante saber que no Paraguai, já desde os anos 90 até hoje, existe um movimento camponês e um movimento sem terra que, apesar das eventuais fragmentações, muitas vezes consegue grandes mobilizações a ponto de, inclusive, parar completamente o país mas não chega a ser um movimento unificado como, por exemplo, o Movimento Sem Terra aqui no Brasil, que, que é bem estruturado nacionalmente. Né? Então, da redemocratização até 2008, que é quando é a eleição do Lugo, é, todos os presidentes são colorados, né? o Partido Colorado domina totalmente a política nacional do país, a oposição, é, principalmente o Partido Liberal, e, e assim segue uh, cada disputa, né? o Partido Colorado em primeiro e o Partido Liberal um em segundo. Como é que o, o Partido Colorado estrutura uh, todo esse poder dele? Através de... tem, tem dois fatores principais. Um é um, uma forte política clientelista, né? com uma mistura forte entre Estado e Partido, então, é, por exemplo, muitas políticas sociais que deveriam ser feitas pelo Estado não são feitas e são feitas pelo Partido Colorado com recursos do Estado. Né? É, por exemplo, já já ouvi relatos lá de em período eleitoral, o... É, remédios comprados pelo Ministério da Saúde, em vez de ir para os hospitais ou para os postos de saúde, vão para a sede do Partido Colorado, que são distribuídos em troca de votos, e isso é feito assim, abertamente, não é, não é nenhum segredo, não é nem busca se esconder, não, isso é aberto. É, o Partido Colorado tem, é, muitas vezes, escolas de, de, de formação técnica, é, além de muitas vezes dar pontualmente dinheiro vivo para a população mais pobre ou então a própria compra de votos mesmo feita no, no dia da eleição, em que será feito de maneira, é, como já disse, muito aberta. E, e o próprio controle da, das eleições é, depende muito do, do, dos partidos, né? Não é como aqui que tem que o, os, o Tribunal Superior Eleitoral, através dos, dos mesários que são convocados à sociedade civil, organiza completamente a eleição. Não. Lá depende muito dos partidos para organizar cada uma das urnas, inclusive a contagem de votos. Então, se um partido não consegue ter representantes em todas as urnas, não, ele não consegue fiscalizar a lisura de todo o processo ao mesmo tempo, às vezes, você pode conseguir enviar um representante do seu partido para uma determinada urna, mas chegando lá, tem quatro, cinco representantes do Partido Colorado, armados, e que daí o que eles definirem, que foi a contagem de votos lá, um representante de um partido de esquerda, por exemplo, não tem muito o que fazer. Então, é uma mistura de clientelismo e fraude muito forte, o Partido Liberal, por ser estruturado, também consegue cobrir uma grande parte do, do, das urnas, né? o Partido Colorado cobre todas, mas existe uma dinâmica muito forte de fraude contra fraude entre esses dois, entre esses dois partidos. Mas, na definição do, da presidência da República, o, o centro da disputa, então, fica sempre dentro do Partido Colorado. E lá tem, obrigatoriamente, prévias do partido para definir quem, quem é o candidato a presidente. E, nas disputas das prévias do Partido Colorado, acaba saindo sempre o próximo presidente. E daí, quem fica em primeiro na, nas prévias é o candidato a presidente, quem fica em segundo é o candidato a vice. Então, muitas vezes, o vice-presidente é inimigo é, total do, do, do próprio presidente. Né? E esse tipo de conflito é, percorre, então, os governos colorados dos anos 90 e dos anos 2000. Também tem um, um outro fator importante, que é, no começo dos anos 90, surge uma figura que chama o general Oviedo. Ele faz uma série de políticas populistas, usando a estrutura do exército, com a intenção de um dia dar um golpe de Estado no, no, no Paraguai. Ele era do Partido Colorado, influencia e participa das disputas do interior do partido, mas ele tinha essa essa esse projeto de dar um golpe, que no fim, é, isso acontece acho que em 93, mas no fim é barrado, inclusive, com ação forte da, da Embaixada do Brasil e da Embaixada dos Estados Unidos. O Oviedo então, busca ainda é, se tornar influente na política, mas aí já não mais pelo Partido Colorado, em dado momento ele funda um, um novo partido. Isso vai ser relevante depois para entender a vitória do Lugo, em 2008. Aí, no começo dos anos 2000, é eleito a presidente Nicanor Duarte, né? novamente pelo Partido Colorado. E o Nicanor, ele é, consegue, ele pega aquele boom da, das commodities que, que acontece ao longo dos anos 2000, faz algumas políticas de transferência de renda, buscando né, agradar a população mais pobre, e também busca um, uma, um aumento do seu poder, né, dentro do partido e dentro da sociedade. Inclusive, começa a ventilar a ideia de mudar a Constituição para permitir a reeleição. Isso gera uma, uma, um rechaço muito grande, tanto dentro do, do seu partido, quanto da sociedade civil. E, em 2006, contra uma da, das ações centralizadoras do Nicanor, um bispo do departamento de São Pedro, que é um dos departamentos mais pobres do Paraguai, o bispo chamado Fernando Lugo convoca uma marcha contra o governo de Nicanor, em que se reúnem 30 mil pessoas. Né? Na época era uma grande mobilização. E nisso começa a projeção nacional do Fernando Lugo. Ele já era muito ele já era conhecido pelo trabalho social que ele realizava nessa nessa região pobre do Paraguai ele já tinha uma certa afinidade com teologia da libertação e com o um setor mais progressista da igreja. É, no Paraguai, a igreja é bastante conservadora, aqui no Brasil também tem setores conservadores muito fortes, mas também tem um setor progressista bastante amplo aqui no, no nosso país. Lá no Paraguai, não. É, a, a igreja é muito mais conservadora. Mas ele se destaca, então, como um, um representante da cidade civil muito popular, né, e, e como oposição ao, a essa dominação constante do, do Partido Colorado. A esquerda paraguaia, e o Lugo já se identificava como progressista, como de esquerda, apesar de não ser de nenhum partido propriamente. A esquerda paraguaia, como eu comentei, já é, sempre foi muito fragmentada, e para isso a gente precisa ver a situação econômica do país. Né? Ele não tem um setor econômico mais dinâmico, que gere uma forte organização popular. Né? A, o que é mais relevante na sua economia é o, o setor agrícola, mas principalmente o, o agronegócio em torno do latifúndio, além disso, esse comércio de importados, e por fim, Itaipu, né? a, a empresa hidrelétrica nenhum desses três setores econômicos geram, por exemplo, um movimento dos trabalhadores forte, um movimento sindicalista popular forte. Existem outros países, como por exemplo a Bolívia, que se você for olhar os, os dados econômicos, pelo menos até meados dos anos 2000, apareceria como mais pobre que o Paraguai. Só que ao ter o setor da mineração muito forte, que concentra muitos trabalhadores em um espaço né, geográfico específico, gera uma identidade de classe, né, gera recursos para poder organizar um, um sindicato que, por sua vez, acaba é, contribuindo para uma organização mais ampla dos setores populares, né, o Paraguai não tem essa, essa situação. Isso, então, influencia muito essa dificuldade da esquerda se organizar por não ter, então, um polo de, de atração e de organização e também de acúmulo de recursos, de estrutura, que permitam uma, uma organização mais ampla, como, por exemplo, aqui no Brasil, um papel muito importante que a CUT teve para o PT poder se estruturar enquanto um partido nacional. Né? E a CUT, por sua vez, ancorada em sindicalismo de indústria, em sindicalismo de serviços públicos, em sindicalismo dos serviços bancários, né? é, no Paraguai isso fica muito mais, mais capenga. Então, tem todo esse movimento camponês sem terra, mas que não tem também um, um apoio de externo para poder se estruturar. né Como aqui no, no Brasil, seja a CUT, seja o PT, seja até setores da Igreja Católica, ajudaram no primeiro momento o movimento sem terra a se estruturar até poder ter uma maior autonomia organizacional, como é o que o MST tem hoje. Então, para a eleição de 2008... É como se configura o, o cenário político. O, esse bispo Lugo, apoiado pela esquerda né, e também apoiado pelo Partido Liberal, que é um partido de direita, mas que por estar sempre na oposição e sem nenhuma perspectiva de conseguir se eleger por conta própria, é, decide apoiar o Lugo. Né. No Partido Colorado, que estava tendo aqueles conflitos internos é, em relação ao presidente Nicanor Duarte. Vence a candidata apoiada pelo Nicanor Duarte, ela chamava Blanca Ovelar. Só que os setores que foram derrotados acusaram o Nicanor de fraude e decidiram que não não o, não iam apoiar Blanca Ovelar. E um terceiro candidato, que é o general Oviedo, que é aquele que eu citei, que buscou dar um golpe de Estado. Ele é um ex-colorado que organiza um partido próprio, ele já tinha sido candidato antes, né? nesse momento ainda tinha uma, uma certa popularidade, mas já estava num processo de desidratação. Então, é nesse contexto em que a direita colorada e o estava toda dividida, e onde a esquerda, representada pelo Lugo, mas apoiada pelo Partido Liberal, consegue vencer a eleição presidencial. Mas, por sua vez, a esquerda sai nas eleições para o Congresso e para o Senado, sai dividida em oito chapas, e de 45 senadores, a esquerda elege apenas três, de 80 deputados, ela elege apenas dois. Então, o Lugo consegue se eleger, mas com uma base parlamentar muito, muito fraca, porque a esquerda, como eu disse elegeu pouquíssimas pessoas, e o Partido Liberal, que apoiou a sua eleição para presidente, mas em troca indicou o vice-presidente, que era o Federico Franco, é, nunca o apoiou de fato, né? mesmo recebendo a maior parte dos ministérios, né? nunca o apoiou de fato. O Lugo, desde o do primeiro dia, já sofreu forte oposição né, da elite política e também da elite empresarial e da elite midiática Ao longo dos seus quatro anos de governo foram 23 tentativas de impeachment né, e, e desde o começo o vice Frederico Franco já deixava claro Que ele estava né, disponível e disposto a assumir caso né, o, o Lugo fosse derrubado Então, foi é, um período que, ao longo dos quatro anos, de muita estabilidade, muito cerceamento político né, e, uma, e uma constante ameaça de, de golpe de Estado contra, contra o Lugo. Né? O Partido Liberal pouco apoiava o governo no Congresso, cada nova, novo projeto precisava negociar do zero. Né, e sempre buscando mais espaço no, no, no aparato estatal ou buscando é, é, brecar qualquer tipo de, de reforma ou de avanço social. Nesse contexto, aproveitando a eleição do Lugo, a esquerda busca se reorganizar e, em 2010, é, funda a Frente Iguaçu, né, que significa Frente Ampla, Iguaçu é amplo em Guarani, e então vira uma, uma, uma confederação dos diversos partidos. Né? Ao longo do governo Lugo, mesmo com toda essa dificuldade, tiveram medidas muito importantes. Né? As principais foram, um, ele instituiu a gratuidade no sistema público de saúde. Né? Até então tinha um sistema de saúde organizado pelo Estado, né? mas que muitos serviços eram pagos, e ele institui a gratuidade para todos os serviços, foi um grande avanço para a população mais pobre. Além disso, já existia algumas, uma política de transferência de renda, mas muito limitada, similar ao Bolsa Família, né? ou melhor, similar ao antigo Bolsa Escola, né do Fernando Henrique, e, e o Lula amplia bastante essa política de transferência de renda, né? da mesma maneira que o Lula, ao instituir o Bolsa Família, amplia muito. A, a, a política de transferência de renda no Brasil o terceiro ponto foi a renegociação do tratado de Itaipu como eu já citei o, o Paraguai ele, ele produz excedente de energia elétrica tanto na usina de Itaipu que ele divide com o Brasil quanto numa outra usina que ele divide com a Argentina e o preço pelo qual ele vendia essa energia para o Brasil era muito abaixo do preço de mercado na verdade, o Brasil pagava uma espécie de legalmente chamada de compensação, não era nem é, não era nem compra. e Então, o governo entra com um proposta de renegociação para que o Paraguai possa receber o equivalente ao valor de mercado da energia. Né? A energia elétrica é vendida dentro de bolsas de valores, a partir de mercado de futuro. Né? E a diferença entre o preço pago pelo consumidor final, isso é, pela gente, pelas indústrias, né? e o preço que o Paraguai recebia era uma diferença de algo assim, 200 milhões de reais, ou até mais. E quem ficava com esse dinheiro era a Eletrobras. Né? Então, basicamente, o que o Paraguai estava propondo é que o Paraguai recebesse diretamente o quanto era vendido para o consumidor final, e não mais ficasse com a Eletrobras. O próprio Paraguai é, não tinha nem como poder aproveitar completamente a energia, não só porque o consumo dele era era baixo, mas porque ele não tinha infraestrutura suficiente para captar toda essa energia. Né? Mesmo gerando toda essa produção de excedente, o Paraguai não investiu em infraestrutura para a captação de energia elétrica. Então, um, um quarto ponto muito relevante no, no governo Lugo foi o investimento em infraestrutura, a construção de uma linha 500KV que ia permitir o Paraguai aproveitar melhor a sua energia elétrica, mas também outras obras de infraestrutura relevantes para é, de transporte e outras coisas. E um quinto elemento muito importante foi a sua participação na integração regional do, do continente. Né? O Lugo foi presidente de 2008 até 2012, isso foi o período que Chaves era presidente na Venezuela, Lula e depois Dilma presidente no Brasil, né, tivemos o governo do Evo Morales, do Correia, dos Kirchner na Argentina, né, o governo da Frente Ampla no Uruguai. E o Paraguai se integra nessas, nessa, nessas dinâmicas de integração regional né, e busca ver, inclusive, maneiras de, de poder ampliar essa integração. E essa renegociação do Tratado de Itaipu também foi possível graças à iniciativa do próprio presidente Lula, que, que defendia que era importante que os vizinhos, que os países vizinhos se desenvolvessem, né? é, não só por uma questão de justiça social, afinal, não, nada legitima que um país né, tenha que viver na pobreza quando tem excedente de recursos, mas também porque isso poderia ser é, benéfico para o Brasil, já que permitiria o Brasil ter mais condições de fazer negócios com, com o Paraguai, porque ampliaria o mercado consumidor paraguaio, ampliaria as oportunidades de investimento no Paraguai, então essa lógica de integração regional pegou bastante toda essa política do desse período e quais foram as principais dificuldades do governo Lugo para além daqueles conflitos né de congresso e ameaça de golpe primeiro foi a capacidade de fazer reforma agrária né? com a legislação existente no Paraguai isso impediu muito a possibilidade de de avançar né na no no confisco e redistribuição de terra, e ao mesmo tempo o o governo o Ministério da Agricultura é, ficou na mão de um, de um ministro liberal que atendia basicamente ao agronegócio. Então também não foram feitas políticas relevantes de incentivo à agricultura familiar, como as que foram feitas aqui no Brasil, por exemplo, via Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então... É, faltou esse, esse tipo de política mais voltada para a principal base de apoio do, do presidente Lugo. O, o que mais avançou nesse, nesse, nessa questão foi a abertura de maior diálogo com os camponeses, com os sem-terra, de serem aceitos né, no, nos espaços do, de, do, de diálogo do executivo e de buscar outras maneiras de, de lidar com os conflitos da terra que não fosse pela repressão. Uma outra dificuldade grande no Paraguai é a falta de recursos do Estado. O Paraguai ele tem uma baixa carga tributária, para você terem uma noção, ele não tinha imposto de renda pessoal até 2013, ou seja, ao longo do governo não tinha imposto de renda de pessoa física, isso foi aprovado acho que em 2004, só que foi sendo postergado a implementação e só começou em 2013. Os impostos são majoritariamente sobre consumo né? e, e o agronegócio, que representa 25% do PIB, contribui com apenas 0,2% da arrecadação. Então, é um imposto que incide principalmente entre os pobres né? e, e, além disso, a, a carga tributária é bem baixa, é algo em torno de 20 e poucos por cento, do Brasil é 30 e tantos por cento. Né? então é, falta recursos para para para poder implementar as políticas públicas de todos os tipos, né? No caso do Paraguai, o que eles é, o que a, a, a elite sempre fez foi o seguinte, como maneira de conter né o a insatisfação social, por um lado essa baixa carga tributária né, também apesar de onerar mais os pobres também acaba onerando acaba não onerando tantos pobres quanto em outras regiões, e com o sistema deles de, de triangulação, de, de importação de bens de luxo, né, para depois exportação, e com os baixos impostos sobre, sobre esse setor, permite que uma população pobre, por vezes, consiga ter um consumo de luxo, né, de televisores, de, de equipamentos eletrônicos, de computadores, esse tipo de coisa. Né? Então, isso também é uma coisa que faltou eu citar lá atrás, é esse tipo de política ligada a todo esse comércio semi-legal, ou até ilegal, também tem uma, uma, um intuito de, de diminuir a insatisfação social. Agora, para a gente falar do golpe de Estado que ocorreu em 2012, antes é um pouco importante falar de algumas é, antecedentes. O primeiro é... O Partido Liberal, que era aliado do governo, era o maior interessado em derrubar né, o, o presidente Lugo para poder assumir o Federico Franco, que era liberal, e, e eles voltarem ao poder depois de seis décadas, né, mais de seis décadas fora do poder. E eles eram os maiores interessados. Quem mais detinha poder no, no, no parlamento e mais também na sociedade é o Partido Colorado. E para o Partido Colorado era, tinha uma certa sinuca de bico. Porque, por um lado, eles gostariam de derrubar um presidente de esquerda, pelo medo que, né, o quanto que isso favoreceria que a esquerda na sociedade crescesse, né, mas, por outro lado, eles não queriam derrubar o, o presidente Lugo e entregar o poder para os principais rivais deles, que eram o partido liberal. Então, eles ficaram sempre é, pendulando assim, entre ameaçar que vai, não ir, ameaçar que vai, não ir, e os liberais precisando do apoio dos colorados para poder levar a cabo o golpe de Estado. É, além disso, nos meses que antecederam o, o golpe, começou a ter um aumento dos protestos né, da sociedade civil contra o legislativo. Né? Muitas vezes, quando se tem protestos, o, a principal o principal figura atacada é quem está na cabeça do, do executivo, né? no caso seria o presidente. Mas não era o caso lá. Né? Muita essa insatisfação com a política tradicional foi gerando cada vez mais protestos. É, tinha setores da população que começaram a sentir que isso tinha um presidente que se dispunha a avançar mais nas questões sociais. Do, do país, mas que tinha um Congresso e um Senado cheio de, de velhas figuras né, impedindo esse tipo de avanço. Eu não sei o quanto que esse tipo de protesto pode ter influenciado na decisão final do golpe, mas é, foi algo relevante da, da conjuntura. E, além disso, deve-se considerar dois fatores que eram usados para atacar o presidente Lugo. O primeiro era a acusação de bolivarianismo, né, aqui a gente conhece esse debate, era o acusado de ser alinhado ao Hugo Chávez, as Farc, a sei lá o quê, né? buscar re, reviver aquele, aquela paranoia anticomunista né? e tentar colar isso no, no presidente Lugo. Mas, além disso, no Paraguai, já desde o começo dos anos 2000, tem uma, uma guerrilha camponesa chamada EPP, Exército do Povo Paraguaio, que atuava principalmente na região onde o Lugo era bispo. E é um, é um grupo que realiza sequestros, atentados contra a polícia. E, e também sempre buscaram colar é, a imagem desse, desse grupo com, com o presidente Lugo. Aí, qual foi o, o evento que levou depois ao, ao golpe? É, ao golpe de Estado. No, na região de Curuguati, houve uma ocupação de sem-terras, pedindo a desapropriação de, de terras é, obtidas ilegalmente por um mega empresário, e foi enviado uma delegação policial né, para negociar a saída desses sem-terras. Né? E quando eles entraram, eh, se aproximaram para iniciar o diálogo, os policiais e os sem-terras, começaram a surgir tiros. Os policiais acharam que estavam sendo atacados pelos sem-terras, os sem-terras acharam que estavam sendo atacados pelos policiais, cada um dos lados começou a, a, a revidar com bala. No Paraguai, a compra de arma e a posse de arma é muito comum. Né? E, ao final, morreram 11 sem-terras e 6 policiais. É, e, e isso gerou um desgaste tremendo para o governo, porque, por um lado, começou a ser atacado pela esquerda e pela direita. Né? O fato de terem morrido tanto sem terras quanto policiais incentivou os. É, gerou insatisfações muito grandes, revoltas muito grandes nos dois lados do espectro político. O, o que ocorreu nesse massacre nunca foi desvendado. Né? Depois eu vou falar um pouco mais do, de como as investigações foram foram suprimidas, mas aparentemente uma possibilidade muito factível foi a seguinte: tivessem é, atiradores escondidos à distância, que esperaram quando os dois entraram, é, quando os policiais e os e os e os sem terra entraram em contato, começaram a atirar. É, por isso que cada um dos lados achou que estava sendo atacado pelo outro e teria sido um, um, uma, uma espécie de emboscada preparada, sabe-se lá por quem, né, levando usando lançando mão de sicários, desse tipo de, de, de assassinos ligados ao crime organizado, principalmente ao, ao tráfico de drogas, né, que tem uma presença muito forte no país. Alguns meses antes desse, desse massacre, numa outra ocupação sem terra, o Serviço de Inteligência do, do Estado do Paraguai descobriu que tinha assassinos de aluguel infiltrados no, entre os sem-terras, né, muito provavelmente buscando gerar algum, algum fato que, que desencadeasse um conflito maior. Né. Isso lembra muito o golpe de Estado do, contra o Hugo Chaves, em 2002, que também ocorreu algo parecido. Né? só que em vez de ter sido no, no campo foi na cidade né? O, o, no golpe de estado contra o Hugo Chaves em 2002 quando tinha duas marchas uma anti-governo e outra pró-governo se encontraram tiros começaram a ser disparados e ninguém sabia muito bem de onde né? aparentemente era isso atiradores contratados sabe-se lá por quem e se usou esse evento depois para justificar o golpe contra o Chaves né? Então, isso foi muito parecido. Então, esse, esse massacre aconteceu numa sexta-feira, na quinta-feira seguinte, ou seja, menos de uma semana depois, abriram um processo de impeachment que já na sexta-feira né, foi aprovado. Ou seja, o processo de impeachment entre a abertura e a confirmação do impeachment durou apenas 24 horas. A acusação foi simplesmente de má gestão, né, do má gestão do Lugo frente ao conflito, é, não foram apresentadas provas, porque disse que as provas já seriam públicas, eles simplesmente anexaram notícias de jornal. Né? E... e, e foi votado majoritariamente a favor do impeachment, quem votou contra foram basicamente os parlamentares de esquerda e teve um parlamentar do Partido Liberal que votou contra. O resto, todos os outros parlamentares do Partido Colorado, Partido Liberal, dos outros partidos, todos votaram a favor do, do impeachment. Antes de ser derrubado, o Lugo tinha proposto a instauração de uma, de uma comissão independente para investigar o massacre de, de Curuguati. Isso, o, o novo governo é, imediatamente é, anulou, suspendeu essa comissão, e o Ministério Público e Judiciário Paraguaio rapidamente condenaram os sem-terras como, como culpados pelo pelo massacre. E, eu, falar a verdade, eu não sei muito bem que pé Eu sei que eles foram presos, não sei bem se já foram libertados, se ainda tem gente presa. Mas não teve nenhum tipo de investigação independente, nenhum tipo de, de lisura nesse processo. Quando começou o processo de impeachment, se reuniram alguns um tantos de milhares de pessoas na capital para protestar contra o golpe. Né? No dia seguinte, começaram a vir delegações é, do, do, do interior, principalmente entre camponeses, para buscar uma certa resistência ao golpe. Só que a esquerda paraguaia se dividiu quanto a estratégia a ser adotada. Por um lado, o Lugo, o presidente Lugo, e a maioria da, da Frente Iguaçu, avaliou que não cabia é, buscar reverter o impeachment e derrubar o novo, o novo governo eles achavam que era relevante fazer constantemente a denúncia desse governo ilegítimo e do, e do processo golpista e, e da atuação das oligarquias paraguaias, mas que devia se aproveitar o tanto o próprio governo Lugo quanto a resistência ao golpe como um processo de acúmulo de forças mais a médio e longo prazo, porque a, o, a esquerda paraguaia não tinha estofo suficiente para conseguir sustentar um governo naquela situação então não adiantava tentar reverter o golpe, né? devia ser aproveitado é, o, a eleição do Lugo como um, um processo mais longo de, de, de organização e estruturação da esquerda paraguaia. E da Frente do Iguaçu teve uma minoria que é, achava que devia sim se de, buscar derrubar o governo golpista e restituir o Lugo. E essa divisão na esquerda, se refletiu nas eleições de 2013, ou seja, um ano depois, é, um ano depois do golpe. Né? Antes de a, a esquerda saiu dividida nas eleições de 2013, mas antes de, de entrar nisso, vou falar um pouco do, dos partidos da ordem, né? O Partido Colorado e o Partido Liberal. No caso do Partido Colorado, estava é, fora do poder pela primeira vez em mais de seis décadas. Como eu tinha citado, ele dependia muito, para não só para manter seu poder na sociedade, mas também para poder manter o seu poder interno. Sempre dependeu muito do, da utilização dos recursos do Estado e por estar fora do Estado, então eles precisaram buscar inovar de alguma maneira sobre como lidar com essa dificuldade. E para isso, é, decidiram trazer para dentro do partido um mega empresário multimilionário chamado Horácio Cartas que o Horácio, o cartes com, com a sua grande fortuna, né, poderia com, compensar a falta de dinheiro que o partido estava vivendo por estar tá fora do Estado. Então, eles, inclusive, mudaram as regras internas do partido para permitir que o Cártes fosse, fosse candidato, porque antes precisava ter no mínimo 10 anos de filiação para poder ser candidato a presidente. E, então eles é, mudam as regras, passa a exigir um, um período muito mais curto, porque o CARTES quando foi candidato era filiado há apenas três anos o CARTES entre outros negócios ele é o, o principal responsável pelo contrabando de cigarro do Paraguai né? venda de cigarro falsificado e, e, e, e sem pagamento de imposto principalmente para os mercados da Colômbia e do México, mas que também chegam no no Brasil, o Partido Liberal estava finalmente no poder, é, expulsou toda a esquerda do governo, de todos os cargos bu buscou né, se aproveitar do poder ao máximo. Também continuou com suas divisões internas e acabou é, definindo como candidato o Efraim Alegre. E dentro da esquerda, a, como eu citei, a, a, o ela acabou sendo dividida. Por um lado, a Frente Iguaçu, a maioria, onde ainda estava o Lugo, lançou um candidato pouco conhecido, que teve 3,3% dos votos. E aquela minoria, né, é, que se propunha derrubar o governo, trouxe o Mário Ferreiro, que era um radialista já conhecido, de posições progressistas. Né, dentro de uma coalizão que eles chamaram de Avança País, e o Mário Ferreiro conseguiu 5,6% dos votos. Ou seja, esse grupo minoritário conseguiu um candidato a presidente com mais, mais votos do que o grupo majoritário. Só que na eleição para o parlamento se inverte. A Frente Iguaçu, encabeçada pelo ex-presidente Lugo, consegue cinco senadores e um deputado, enquanto o Avança País consegue dois senadores e dois deputados. Ou seja, tem um certo... Um certo avanço da esquerda nessa eleição, né? se considerar o ao todo, ela passou de três senadores para sete e de dois deputados para três e as suas duas candidaturas juntas somaram quase 9% dos votos, né, sendo então a, a terceira e a quarta força na, nas eleições presidenciais. Só que ainda continuou dominado pelo, pela, pelo bipartidarismo. Né? O Horácio Cartes teve 45% e o Efraim Alegre, do Partido Liberal, teve 37%. E, então, nisso, o Colora os colorados voltam ao poder e assim segue até hoje. É, Essa a eleição foi em 2013. Em 2015, o... Mário Ferreiro, que tinha sido candidato a presidente, esse radialista que eu falei, ele consegue, numa aliança entre o, o Avança País, que era esse grupo de esquerda, e os liberais, mas sem o apoio da Frente Iguaçu, ser eleito prefeito de Assunção. É, isso deve ter sido a principal vitória do, da esquerda desde o golpe até, até aqui, ou pelo menos desde a eleição de 2013 até aqui. É, e o mandato dele iria até esse ano, 2020. No entanto, no meio do ano passado, surgiram denúncias de uma das principais figuras de esquerda do, da sua coalizão contra ele e membros do, do governo dele de estarem desviando recursos. E, e daí, por causa disso, o Mário Ferreiro renunciou à prefeitura de Assunção no final do ano passado e a prefeitura agora voltou para o para os colorados. Sobre o governo Cartes, ele buscou fazer uma espécie de modernização conservadora, o Paraguai viveu anos de bastante crescimento econômico e uma certa ampliação da classe média, pelo menos lá em Assunção. ele buscou atrair investimento externo e fazer parcerias públicos privadas isso ele não foi muito bem sucedido mas ele aumentou o endividamento do país o Paraguai sempre foi um país de baixo endividamento como eu falei, como eu já falei lá atrás não só a carga tributária do país é baixa mas as políticas sociais também são são poucas são um pouco amplas e daí também o país não se endividava muito né o estado na verdade tem uma presença baixa no geral né? Então, o CARTs, na verdade, traz uma novidade negativa, que é esse endividamento, o país agora já está passando a contrair dívida para pagar juros. É... Além disso, há um aumento do crime organizado no país, tem cada vez mais a preocupação de que o Paraguai possa passar por um processo similar ao que tem em partes da América Central, ou até mesmo umas partes do México, que é um estado falido com uma uma presença muito forte do crime organizado, né? nos últimos anos o, o, o PCC passou a ter cada vez mais presença no Paraguai, né? outros grupos ligados ao, ao tráfico de drogas, esse tipo de tráfico de armas, né? além disso ele também reprimiu muitos movimentos sociais e por sua vez também buscou mudar a legislação querendo buscar a reeleição, então volta aquele processo que eu citei lá atrás de que não só o Partido Colorado já domina muito do, do país, da sociedade paraguaia, mas como dentro do Partido Colorado também sempre surgem figuras que buscam aumentar o seu poder pessoal e do seu grupo sobre o conjunto do partido e sobre o conjunto do país. Então o CARTES começa a ter um... É, a, a realizar esse processo né, de então querer mudar a lei, é, lei para permitir a sua reeleição ao mesmo tempo ele, ele enriquece, ele já era muito rico e ainda enriquece ainda mais enquanto presidente né, para ter uma noção de como é o tipo de, de política tocada por ele mas nessa questão da reeleição é, influenciou muito toda a conjuntura política porque um setor da esquerda começou a apoiar essa mudança na legislação, porque se permitisse a reeleição, poderia permitir então que o Lugo fosse novamente candidato a presidente. Por sua vez, o próprio Lugo disse que não estava interessado a ser candidato a presidente, mas mesmo assim, setores da esquerda continuaram se articulando para tentar apoiar essa mudança na legislação. Então, isso gerou um impacto bem negativo para a esquerda, porque acabou gerando dissidências né, dentro de cada um dos, dos, dos campos, dos dois campos principais, né, a Frente Iguaçu e o, e o Avança País. Isso se refletiu também na, na esquerda no, na última eleição, foi agora em 2018, e, e que a esquerda acabou reduzindo um pouco. Mas o que aconteceu nessa eleição? O Katz, ele já que não ia conseguir é, se candidatar à reeleição, ele é, lança um candidato dele, era o, o, ministro da, o ministro da economia dele, esse ministro ele era do Partido Liberal e que muda para o Partido Colorado, isso é uma coisa importante de, de se atentar para a história do Paraguai. Partido Colorado e Partido Liberal tem mais de 100 anos de idade, cada um, né? É muito comum lá que famílias sejam do, do partido, né? O partido, a relação com o partido seja uma coisa que é passada de pai para filho para filho e assim em diante. E é muito difícil que alguém mude de partido ao longo da vida. Né? É, então, uma mudança dessa, de uma, uma figura famosa, na, pelo menos, o, esse ministro da Economia era um, era um jovem formado... Né, lá nos Estados Unidos, com essa essa coisa tecnocrática, neoliberal, mas que era muito identificado com o Partido Liberal. Então, uma mudança dessa é algo é, bem impactante e muito difícil de ser aceita. Né? E o Cartes lança esse é, esse nome pro, na disputa interna, ele acaba sendo derrotado na disputa interna, então o candidato do Partido Colorado, o Mário Abdo, na verdade é um anti-Cartes, anti a, a esquerda, Frente Iguaçu e Avança País decide não lançar a candidatura própria e apoia o Partido Liberal, o Efraim Alegre, né, o mesmo que tinha sido candidato em 2013. E, então, dessa vez, a eleição é muito mais apertada. Né, o, o Partido Colorado vence por apenas 3,7% sobre o Partido Liberal. É a vitória mais apertada desde a redemocratização. Esse novo presidente... É, ele, e o Cartes sai candidato a senador. Então, esse novo presidente, apesar de ganhar a disputa interna no Partido Colorado, ele ainda conta com esse um certo conflito em relação ao setor liderado pelo Horácio Cartes. Né? A esquerda é, reduz sua votação para os parlamentos, né? em grande parte pode ter influenciado esse, esse apoio, a falta de um, uma cabeça de chapa, mas o que pelo jeito mais, impactou... Desculpa, eu acho que o meu tinha caído. Voltou. Perfeito. Então, voltou? voltou? Perfeito. perfeito. Então, retomando, a esquerda como um todo cai de sete para seis senadores e de três para zero deputados. É, as principais figuras eram o Lugo, ainda lá no Senado, e o Mário Ferreiro, que na prefeitura de Assunção, só que o Mário Ferreiro, com essa renúncia no final do ano passado e, agora, e até agora, acaba é, não está claro se ele pretende permanecer na política, né? ele voltou para o jornalismo, então a principal figura na esquerda segue sendo o presidente Lugo. É, e apesar de ter esse, digamos, retrocesso eleitoral da esquerda, né, entre estagnação e retrocesso, o cenário não é necessariamente de todo negativo. né. Nos últimos anos tem-se visto um aumento da, das mobilizações políticas e um aumento da politização, no geral, da população, um processo similar ao que a gente vê aqui, mas também vem em vários outros países. Então, é, tem um crescimento do movimento estudantil, algo que no Paraguai por longos períodos foi muito, muito fraco, quase nulo, está tendo uma volta do, de, um, de um movimento estudantil mais, mais ativo, mais combativo. Tem crescido artistas mais engajados, ou uma, uma produção de uma arte mais politizada, com caráter mais crítico, que busca retratar mais o, a realidade popular. Também cresceu bastante o, o movimento feminista, né, os, os atos no 8 de Março lá também tem batido recordes históricos de participação e também na cidade no campo tem crescido um movimento de caráter mais popular né? na cidade principalmente em torno da questão da moradia né? seja dos é, pessoas sem moradia ou pessoas em moradias precárias e no campo segue forte o movimento de camponeses sem terra né então, tem uma, um, um caldo de efervescência né, cultural e política que segue no país, mas ainda com muita dificuldade de gerar né, produtos, né, organizações mais, mais estruturadas e mais consolidadas. É, e, ao mesmo tempo, segue essa dinâmica dentro da, da, da elite paraguaia de, de dominação de um setor, mas que está sempre, a todo momento, vivendo muitos conflitos internos, né? e que sempre abre oportunidades para, muitas vezes, é, ter avanços de novos setores, de novos grupos políticos, que, que, que de, tirando proveito das fragilidades né? Do, né na, nessas articulações das classes dominantes. Então, acho que o principal era isso, já foi um bom tempo aí de palestra. Walter, se quiser já passar então para as perguntas. Maravilha, Yuri. É, veja, ao longo da tua fala foram me chegando questões. Então, eu vou te dizer quais são. É, pode ser que algumas você já tenha respondido depois que a pessoa perguntou, mas de toda maneira você avalia se quiser complementar, reforçar algo. É, tem perguntas de todo tipo. Tem perguntas de natureza mais histórica e tem perguntas de natureza mais política. Então, eu coloquei tá aqui na ordem que me foi chegando. A primeira pergunta que me fizeram é sobre o Guarani. Guarani e o espanhol. Como é que é isso na população paraguaia? Né? É, a segunda questão que me fizeram é que você falasse mais sobre essa questão da guerra da Tríplice Aliança, mas especificamente sobre o governo Solano Lopes. Tem muita, muitas pessoas que estão perguntando, bom, afinal de contas, o que era aquele governo? Né? Ok, é, a ação da Tríplice Aliança foi um horror, mas o que era exatamente aquele governo? O que você pode falar a respeito? Terceira questão que foi perguntada é sobre a visão do cidadão comum paraguaio sobre o Brasil, o que o Paraguaio médio pensa sobre o Brasil? É uma nação subimperialista? É uma nação opressora? É um paraíso? É um vizinho legal? Enfim. Uma quarta questão é sobre se havia vínculos entre a direita paraguaia e forças nazistas. Se é verdade que lá no Paraguai, depois da Segunda Guerra Mundial, é, se abrigaram figuras com vínculos, com movimentos nazistas mesmo. Assim. É, a quinta pergunta é, bom, o Stroessner, depois que sai, ele vem para né? o Brasil. O que é exatamente isso? Enfim. A sexta pergunta é que você explicasse melhor é, esse tema de Itaipu. Né? Tem muita curiosidade a respeito, que você puder dar de detalhe a respeito é bom. Sétima pergunta, você chegou a citar, num certo momento, a existência de uma guerrilha no Paraguai. Então, as pessoas perguntam o que é isso exatamente, se você falasse mais. É, uma oitava pergunta que apareceu foi exatamente sobre isso que eu vi você falando agora no final, mas, de toda maneira, tem a questão que é sobre o crime organizado. Repercutiu muito aqui no Brasil é, um episódio envolvendo o PCC, envolvendo... Enfim, qual é o grau de presença do crime organizado hoje na política paraguaia, certo? É um tema de polícia ou é um tema é um estado é, tomado por esse tipo de dinâmica? Aí tem mais duas perguntas que são mais da política propriamente dita. Uma sobre as perspectivas futuras da esquerda. Você aí é uma pergunta para você mesmo, assim, não é? é se você vê que existe chance da esquerda voltar ao governo no Paraguai através de disputas eleitorais no médio, no curto ou no médio prazo. Como é que você vê isso? E a última questão, também você comentou um pouco aqui no final, mas eu entendo que a pessoa quer que você fale mais, que é sobre o papel individual do Lugo. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver o papel do Lula. Que tipo de analogia tem? É, uma, é, é algo parecido, é algo diferente, no que, que é parecido, no que, que é diferente, etc. Bom, por enquanto são essas as questões que apareceram aqui. A gente tem até as cinco horas, então eu acho difícil que a gente consiga tempo para mais questões, mas aí fica com você, não sei que tempo você vai demorar para responder essas. Beleza. É, bom, já adianto que nem todas as perguntas eu vou conseguir responder, mas vamos fazer meu melhor. Primeira pergunta, qual a relação da língua Guarani e da língua espanhola no Paraguai? É, é o seguinte, as duas são consideradas oficialmente né, línguas do, do país. Na prática, é, a maior parte da população tem como primeira língua o Guarani, é, e uma menor parte tem como primeira língua o espanhol. A maior parte da população sabe falar os dois, né? É, no geral, só alguns setores muito é, é, muito do campo e muito pobres que não falam espanhol, e o Guarani, no geral, quem não fala é a classe média urbana, né? É, porque os pobres no geral falam falam Guarani e os ricos, para poder falar com seus empregados, aprendem a falar Guarani, então quem no geral não sabe falar Guarani é a classe média urbana. Eles até já, acho que desde a redemocratização ou pelo menos não sei se dos anos 90, não lembro bem, colocaram Guarani no, no currículo escolar, só que acho que uma vez que eu vim opinião de gente de lá, me parecia que era algo meio parecido com o que a gente aprende de, às vezes, inglês ou espanhol aqui na escola. Assim, não era o suficiente para uma pessoa realmente aprender do zero. E ainda tem uma, uma questão que é, muitas vezes lá se ensinava o Guarani original, né? como era falado pelos indígenas, que já não é a realidade. Né? O, o, o que a gente chama de Guarani, que os paraguaios falam, na verdade, já é uma língua bastante misturada com espanhol. Não que alguém que fale espanhol consiga entender, não. É, mas ainda já não é aquele guarani original né, já tem bastante mistura mas é, se você ligar a televisão você vai ver só a gente falando em espanhol mas na, nas ruas principalmente né, quando nos setores mais populares e muito presente no campo as pessoas no geral falam o guarani sobre a guerra da tríplice aliança né, o que, que era aquele governo esse é um, é um debate bem controverso e bem difícil de dar uma, uma visão definitiva pela falta de é, informação mesmo que tem, né? falta de dados que tem sobre, sobre o Paraguai do, do século XIX, né? seja pelas limitações que o século XIX tinha em produzir informações e conteúdo historiográfico, mas também muito pelo que foi destruído né? pelo, pela própria guerra. Mas vou tentar dar um panorama para entender um pouco melhor, aí é melhor falar um pouco no geral do, do Paraguai desde a independência do Paraguai, né? não só do governo Solano Lopes. Então, primeiro, o Paraguai ele não vive uma, uma colonização como o resto do continente. Né? Que o, o resto do continente, que, quais são os tipos de colonização? Ou implementação do latifúndio, né? ou mineração, em ambos os casos, para gerar é, mais valia para uma elite local e para a metrópole. Paraguai não, ele, é, ele é, é a colonização dele é principalmente feita pelos jesuítas, organizando né, para catequizar os indígenas e organizando lá uma, uma comunidades agrárias, né, não tanto nessa lógica de exportação para o mercado externo. Né. Então, quando chega o, os processos revolucionários, dependentistas, no começo do século XIX o Paraguai oficialmente é parte do vice-reinado do, do Prata, né? que seria, então, o Paraguai supostamente seria parte da Argentina. Né? Mas acaba se constituindo uma, uma independência daquela região, sendo que não tinha uma elite latifundiária, nem uma elite comercial, que eram as duas elites típicas né? das outras colônias. E assume o poder um, o, o França, que acho que é eleito, mas ele é eleito com poderes ditatoriais né não era um, um não era eleito para ser presidente com poderes limitados não era é, poderes ditatoriais para ter plenos poderes para garantir a, a defesa e a independência e a autonomia daquela região e Buenos Aires queria que Paraguai fosse integrada né a, ao resto da Argentina e ao mesmo tempo tinha outros conflitos junto com, em relação ao Brasil e ao Rio de Janeiro então, o França, ele desenvolve uma espécie de, é, quase, um capitalismo de Estado, quase, né? em que a, as terras eram basicamente do Estado, é, o, ele cedia as terras para pro, os trabalhadores poderem produzir, então tinha pequenas, médias, não propriedades, né? porque a propriedade mesmo era do Estado, mas então cada um ficava responsável por pequenas unidades produtivas o que tinha de oposição, ele expulsou do país, então no século 19 era muito comum guerra civis, né? no Brasil teve um monte, na Argentina teve mais ainda, no, no Paraguai teve muita estabilidade ao longo do século 19, e ele tinha muito controle sobre o comércio com, com o estrangeiro, né? e com os excedentes, excedentes econômicos que ia gerando, ele foi inclusive buscando fazer uma certa industrialização do país, então chegou a a, a trazer intelectuais, cientistas da Europa, né, para começar a construir uma certa indústria, né, primitiva assim, mas que era algo de industrialização. O França, ele governa até a morte dele em 1840, depois é assume o Lopes Pai, né, que também governa por um por um bom tempo e depois assume o, o Solano Lopes, né, que acho que em, em 60 ele assume. Então, o Paraguai ele era uma situação de... É, de ele, existem divergências, essa é a visão que eu tenho a partir do estudo, dos estudos que eu fiz. Mas ele tinha, sim, um, uma, uma certa dinâmica de desenvolvimento autônomo, né, principalmente regido por essa lógica da segurança do Estado, né, tendo que fazer as coisas muito pelas ameaças de potências maiores, né? o Brasil e a Argentina, o, o seu isolamento territorial, né? porque estava isolado no meio do, do, do continente, é, e gerando um certo então, desenvolvimento autônomo, de fato. E aí tem duas versões para o início da guerra, uma que diz que foi o, o Solano Lopes que iniciou a guerra, e tem outra que busca dizer que foi Brasil e Argentina por influência do imperialismo inglês. Nesse caso, eu acho que a, a versão que faz mais sentido, na verdade, é que foi o Solano Lopes, de fato, que iniciou o, a guerra. Porque qual era a situação? Acho que ele co começou a encontrar limites para o desenvolvimento que o, que o Paraguai podia, podia realizar naquela situação, naquela condição. A Argentina vivia muitos conflitos entre Buenos Aires e as províncias do interior, e o Uruguai vivia um conflito forte entre um setor entreguista, né, que, que é, topava submeter as ordens do Brasil, e um outro setor nacionalista. Então a ideia dele era então, de expandir Paraguai, o, essas elites é, interioranas do, da Argentina, mais especificamente do norte da Argentina, e, as, e os grupos nacionalistas do Uruguai, né, unificando essas, essas três regiões e formando um novo país que tivesse mais poder frente a essa ameaça de Buenos Aires e do Rio de Janeiro, que era o que todos esses setores é, sofriam. Quando, então, ele desata a guerra, né, o, a, depois aí, qualquer um pode estudar né, mais, mais em detalhes, mas aí o... o, o o seu plano acaba dando errado, porque a, as elites local do, da Argentina não o apoia, e quando ele vai chegar no Uruguai, o governo nacionalista já foi derrubado e já foi empossado o governo entreguista. Mas ainda assim, o, pelo desenvolvimento do, do Paraguai, ele consegue né, resistir por muitos anos. O que é o grande mistério, que é difícil de entender, é uma coisa era Argentina e Brasil derrotarem o Paraguai militarmente que isso foi realizado em dado ponto mas mesmo depois de derrotar militarmente eles decidiram tocar uma guerra de extermínio né? É, no caso brasileiro ficou famoso que o Duque de Caxias que era o responsável pela guerra quando eles terminam de derrotar o Paraguai militarmente ele se recusa a continuar e volta para o Rio de Janeiro e no lugar dele vem o Conde de, que era o casado acho com a Princesa Isabel e que segue a guerra até capturar e matar o Sulano Lopes, e nesse meio tempo, dizima totalmente a população, né? Então, uma coisa que eu, pessoalmente, não sei qual é a explicação, se, foi, se tem algum motivo mais profundo, se foi só uma perversão do Dom Pedro II por, por revanchismo, por que Brasil e Argentina levaram a guerra a consequências tão nefastas, né? Mas, de fato, parece que o Paraguai sim tinha desenvolvido uma uma política de mais desenvolvimento autônomo. Uma vez, lendo um, um artigo, um, o, o autor ele fazia uma comparação com o Paraguai daquela época, curiosamente, com a Coreia do Norte. Né? Não sei o quanto que é válido, mas o que ele citava era se você pegar a Coreia do Norte, você vai poder encontrar algumas coisas de, de fato grande desenvolvimento, né, por exemplo, o lançamento de mísseis deles, a parte bélica, né, pelo fato de estar lá constantemente ameaçada por Coreia do Sul, por, por Estados Unidos, né, o que não faz ser um país rico, né, é um país que tem muitas carências ainda, ainda tem muitas deficiências tecnológicas, mas pelo, pelo fato de estar constantemente ameaçado militarmente, gerou um certo desenvolvimento grande e uma certa unificação nacional forte. Né? Não, não tem caso de grande instabilidade na, na, na Coreia do Norte, né? tem uma, desde o lado da Revolução contra o Japão, né? tem uma continuidade no poder. Então, a, a, esse autor fazia um paralelo né? com, com essa situação atual. Não sei o quanto que é válido, mas ajuda um pouco a tentar entender, assim, é, a situação do Paraguai, nem mistificar achando que era algo muito né, é, super autônomo, independente, desenvolvido, mas também sem desprezar e fingir que não tinha nada de, de, de particular e de especial no país, tinha assim uma, uma, uma, uma questão sui, sui generis no desenvolvimento de lá. A terceira pergunta foi qual é a visão do cidadão comum sobre o Brasil. Isso eu não vou saber responder nem sei bem se tem como dizer isso assim, né? O que seria o, o cidadão comum, né? Tem uma opinião assim? Porque uh, eu não acho que necessariamente tem uma visão de, de imperialismo ou de algo assim. Mas a questão com os brasiguaios é algo forte. Então, em alguns contextos, surge essa certa xenofobia com os brasiguaios. Só que os brasiguaios atuais é gente que nasceu no Paraguai, que muitas vezes o pai e a mãe nasceram no Paraguai, que quem migrou para lá foi o avô, a avó, sabe? Então, assim, já é uma questão que fica pendente, mas assim, eu pessoalmente já fui várias vezes para o Paraguai, nunca sofri preconceito, discriminação, nem nada. Então, acho que é, em, algum, em alguns momentos, sim, eles gostam de evocar o passado né? Essa questão, da, às vezes, da guerra, não sei o quê Mas não, não acho que tenha uma, uma desconfiança Uma rejeição muito grande em relação ao Brasil, não Vínculos entre a direita paraguaia e os nazistas é, Eu também não sei detalhes disso Mas essa afirmação eu sei que é um tanto correta Teve, sim... É nazistas que foram para o Paraguai e receberam refúgio lá, como eu tinha citado, né, que o Paraguai ele tinha é, se articulado nessa aliança anticomunista internacional, né, uma coisa a mais, não é simplesmente que era um governo anticomunista, isso aqui, os militares aqui no Brasil também eram, não, ele participou de uma organização que, que, que, que tinha mais essa articulação com a, a extrema-direita internacional, e teve sim muitos nazistas, eu não sei se foram nazistas alemães, mas eu sei que tiveram neonazistas do leste europeu, tinha um grupo de croatas neonazistas lá no Paraguai, que inclusive fizeram um atentado lá na, na época da ditadura e depois acabaram presos, mas sim tinha algum certo vínculo entre uma, uma direita paraguaia. É, inclusive, se não me engano, Stroessner, é, acho que é de família alemã, né mas não sei se isso influenciou algo assim. Sobre o Stroessner e o exílio no Brasil, isso, é na verdade, é uma tradição diplomática brasileira, né de, de, de não recusar o, o exílio para uma, uma figura política, que, na verdade, é algo bem, bem difundido em vários países. né não tinha aceitar o, o, o Stroessner como exilado, não tinha nada a ver com, com algum tipo de concordância com seu governo, algum tipo de... de de afinidade nem nada disso é uma parte da, da, da tradição diplomática brasileira e que não recebia muita atenção também na mídia na época não né? era uma coisa né que a mídia fazia um grande um grande estardalhaço como fez em relação por exemplo ao Cesar Batista alguém que né é acusado de coisas muito menos terríveis do que o Strozen. né para quem não lembra o Cesar Batista era, foi Julgado e condenado num, num julgamento à revelia na Itália, supostamente por ser de um grupo de esquerda que teria é, realizado alguns assassinatos na década de 70, acho. Né? E ficou toda aquela novela lá no meio dos anos 2000, se o Brasil deveria extraditar ele ou não. Enquanto com, em relação a Stroessner, que né, matou milhares de pessoas, daí ninguém, é, a, a mídia brasileira, a direita brasileira nunca se preocuparam. Sobre Itaipu, pediram para explicar melhor. É... Bom, estou não... agora um pouco na dúvida sobre o que mais dava para pra... falar. Itaipu é a principal empresa paraguaia. Né? Ela, óbvio, ela não é uma empresa paraguaia, é uma empresa binacional, Brasil-Paraguai. Tem uma... um estatuto próprio, né? por exemplo... O, o TCU Tribunal de Contas da União do Brasil não tem poder sobre Itaipu porque Itaipu é uma empresa binacional e o TCU só é responsável por por empresas nacionais, por exemplo, pelo por, é, pela, pela realidade nacional. Então, tem então, é um estado jurídico próprio, né? não é nem propriamente do Brasil nem propriamente do Paraguai, é uma entidade própria. É, o o, esse, o dinheiro que excedente que Itaipu gera né, é dividido igualmente entre os entre os dois lados. Né? Não só a energia é dividida entre os dois lados, como também a receita que Itaipu gera dividida, é dividida entre os dois lados. No caso do Brasil, eu não vou saber bem como isso é aplicado, mas no caso do Paraguai, o dinheiro de Itaipu sempre foi uma maneira de se financiar a parte do, dos projetos de infraestrutura ou projetos sociais, do, ou eventualmente, alguns projetos, ou políticas sociais, não sei bem, mas assim é uma... A receita que está aí por trás é relevante para o Estado Paraguai poder se financiar. No caso, Paraguai também foi sempre um, um, um antro de corrupção do, do Partido Colorado, né, por, por ter é, muita receita, essa baixa fiscalização. Mas o, então uma, um esforço grande do Lugo foi essa de limpar a corrupção do, da empresa e de aumentar a renda que, que, que recebia. Né? Então, a, a renda que, que Taipu recebia pelo lado paraguaio vinha de dois lugares. Um, do consumo dos próprios paraguaios de energia, e dois, do excedente, que os paraguaios não consumiam e o paraguai vendia para o Brasil. Né? O preço que o Brasil pagava era muito baixo, o governo Lugo renegociou isso, e renegociou também alguns outros... É, elementos do tratado, então, na prática, o Bra... apesar de ser dividido meio a meio a gestão de Itaipu, na prática, os principais cargos acabavam ficando sempre com o lado brasileiro, além disso, o Paraguai tinha uma dívida para pagar ao Brasil por Itaipu, que tinha crescido muito, muitas vezes acima do seu valor original, então o Paraguai também exigiu a renegociação do... dessa dívida. É de maneira que aumentou a renda do Estado paraguaio para poder gerar suas suas políticas, seja pela diminuição da dívida, seja pelo pelo aumento da renda da energia paga pelo pelo Brasil para o Paraguai. Né? Vários governos de esquerda da, da região tomaram atitudes assim, né? o Evo com a nacionalização dos hidrocarbonetos, o, o Chaves com as políticas em relação ao petróleo... né? O Paraguai é onde tinha alguma renda a mais para tirar em relação à energia elétrica que produz em excedente. Então foi um pouco nessa estratégia que o Lugo buscou fazer a renegociação dos contratos de energia elétrica com o Brasil e a Argentina. A sétima pergunta é sobre essa guerrilha do, do EPP, Exército do Povo Paraguaio. Essa é outra, outra pergunta espinhosa, né? porque... É, tem muitas divergências sobre o que, que de fato é essa guerrilha. Na prática é o seguinte, existia um partido que se formou, acho que no começo dos anos 90, chamado Partido Pátria Livre, lá no, no Paraguai, e desse partido surge essa guerrilha. Mas esse partido depois se recusou a, a reconhecer essa guerrilha como, como, como parte seu. É, eles são um grupo armado... Dizem lutar por por, por revolução social. Né? É, já realizaram diversos tipos de sequestros, sequestrar gente rica e pedir resgate. E, e também já já fizeram atentados contra postos policiais e também assassinatos contra pessoas que, que eles acusam de ter colaborado com a polícia contra eles, e, mas também atentados contra latifundiários, que usam agrotóxicos e, e que e que envenenam a população, envenenam os trabalhadores, esse tipo de coisa. E, e é, é algo bem espinhento, como eu disse, porque ela tem um pouco esse lado político, sim, mas também tem um lado forte de banditismo. Né? E, e ela é muito usada pela direita para atacar a esquerda e para gerar um terror anti-esquerda, então a grande parte da, da, da esquerda paraguaia na verdade não tem a menor simpatia por esse grupo né? que eles entendem que é, tem desde gente que nega a existência do, da, da guerrilha e diz que é tudo armação sei lá, de, de que setores para tentar acusar a esquerda tem outros que reconhecem a sua existência mas que é, Consideram sua atuação muito negativa no, no contexto paraguaio. Consideram que não traz nenhum avanço na, na luta política, mas contribui muito com, com retrocesso, né? o retrocesso. A oitava pergunta, sobre o crime organizado e a presença na política paraguaia. Eu também não tenho detalhes sobre isso, né? mas é, é algo antigo, que vem já desde a época da ditadura dos Stroessner. Né? Inclusive, o. o o Stroessner, como eu disse, ele foi derrubado por um golpe, né, o, quem liderou esse golpe foi um general que era inclusive parente do, do Stroessner, não, acho que não parente de sangue, mas essas coisas de parente para o casamento, era o, o segundo militar mais importante do, do governo Stroessner, né? depois do próprio Stroessner, e esse militar, que me fugiu o nome, na época também era denunciado pela CIA, denunciado não, né, era, era tido pela CIA como principal narcotraficante do Paraguai, então assim, tem essa, essa mistura? Tem. Qual a influência? Não sei. Né? Não, não sei como se dá, não sei quais são os grupos, como isso é organizado. Mas é, tem bastante essa mistura, assim entre, entre né? economia ilegal e economia, e economia legal. Né? Como eu disse, o próprio Horácio Cartes é um mega empresário e um dos principais negócios dele é contrabando de, de cigarro. Né? Então, tem essa, essa mistura, mas não vou saber dar muitos detalhes. Perspectivas futuras da esquerda e sua opinião é possível a esquerda voltar ao governo. Bom, aí minha opinião bem pessoal. É, eu não acho que tem no, no, no radar nenhuma possibilidade de voltar ao governo central num, num curto ou médio prazo. Né? O, o Lugo foi eleito sob circunstâncias muito específicas, né? Qual, o que, que mais, foi mais importante para o Lugo ser eleito? Um, a própria popularidade do Lugo. Dois, a popularidade e a base né, política do Partido Liberal. Só o Partido Liberal não elegia presidente, mas só o Lugo também não se elegia presidente. Né? Precisou dessa soma desses dois. E além disso, teve a divisão da própria direita naquela eleição. Então, assim, é, foi, foi uma situação muito sui generis. Além disso, é, a esquerda no Paraguai tem uma dificuldade constante de, de se organizar e se unificar. Né? Eu estava relatando as divisões entre Frente Iguaçu e Aliança País, mas isso não são dois partidos, são é, duas frentes. A Frente Iguaçu acho que são oito partidos, a, o Avança País são cinco partidos, ou até mais, não lembro bem o número. É, então, o, a esquerda paraguaia não, não consegue gerar uma uma unidade, né? E uma e, e uma e principalmente isso, uma consolidação mesmo, né, em torno de, de de alguma identidade que seja, né? Seja uma sigla, seja um nome, né? E e o próprio Lugo, ele se surge sobre condições muito específicas, né? Um bispo que realizava trabalho popular e que em uma dada conjuntura consegue liderar um protesto contra um, um governo que estava buscando fazer muita centralização do poder em torno do, do presidente né? então num, no na, no quadro atual não tem muita surgiu uma nova uma nova figura que possa que que, que possa liderar um processo desse e, por sua vez, não dá para confiar que numa nova aliança esquerda, Partido Liberal, com a esquerda eventualmente à frente, o Partido Liberal não vai querer trair ele de novo, né? Então, não existe muita perspectiva nesse sentido. Acho que o melhor para a esquerda paraguaia mesmo é fazer o que na prática já tem sido feito, que é esse busco de acúmulo de força, mas ainda de maneira muito errática, né? É... Por exemplo, essa, eles, eles se perdem ainda muito, por vezes, em, em disputas de poder pelo poder, disputa disputas de estrutura pela estrutura. Né? Isso já aconteceu durante o governo Lugo, em que, quando se funda a Frente Iguaçu, a primeira preocupação deles era é, mudar a Constituição para permitir a reeleição do Lugo. Aí, quando viram que isso não ia dar aí só virou o debate dentro, então qual ia ser o próximo nome para depois o Lugo. Né? Aí, beleza, tem o um golpe, aí o governo Horácio Cartes, né? aí começa o debate no Cartes sobre a reeleição, aí um setor da esquerda vai lá e decide então buscar se aproximar do Partido Colorado, tendo a perspectiva de lançar o Lugo né, novamente, e, e o Lugo falando que não, não fazia questão tentando tirar o corpo fora daquilo, e ao se aproximar do Partido Colorado, a esquerda se queima com a sua própria base. E de que, que adiantava você lançar de novo o Lugo, tipo de novo tentar dar um passo maior que a perna, né? Se talvez não, não fosse conseguir sustentar um governo novamente, né? Se com o Partido Liberal já não tinha conseguido, então assim, tem de eles conseguirem encontrar um norte que acho que precisava, né? Acho que o principal da da, da esquerda paraguaia precisa, acho que de, de, disso, assim, de conseguir um entrosamento maior e talvez até de um certo é, amadurecimento político que vem com a prática política, né, de, de entender melhor como se faz certas movimentações e que acho que é uma tendência que, que eles gerem cada vez mais esse acúmulo entre eles. Então, acho que existem, sim, perspectivas positivas disso, de, um, de uma melhor estruturação e ganho de força a longo prazo. Por fim, a última pergunta foi, qual é o papel individual do Lugo Semelhanças e diferenças. Essa é outra questão que eu vou ter um pouco de dificuldade de, de responder. Eu acho que o principal, assim, se a gente comparar com o Lula, é o seguinte, é, o Lula tinha muito mais experiência política, tem muito mais experiência política né, na sua trajetória. A gente considera que o Lula começou lá na década de 70 a fazer política e o Lugo começou, pelo menos mais, de maneira mais conhecida, nos anos 2000, né? então assim o Lula tem muito mais experiência o Lula passou pelo movimento sindical pela construção de um grande partido né e até chegar numa presidência e com uma de uma maneira mais estruturada e conseguir completar dois governos e eleger uma sucessora de um partido que teve governos estaduais teve prefeituras né teve Por mais que o Lula não tenha participado de prefeitura e de governo estadual como figura política ele acompanhou muito desse processo né e e, e ele tem uma, uma uma liderança, mesmo nos períodos que ele não está necessariamente tão à frente do, dos processos do PT, não sei, ele tem uma liderança, uma influência e uma capacidade de, de, de direcionar né a esquerda brasileira muito maior do que o Lugo. O Lugo pode ter uma grande popularidade ou ser uma grande referência, mas é, ele não tem toda essa experiência e toda essa força política. Né? e como eu citei em alguns casos, como por exemplo essa questão da, da reeleição, os apoiadores dele queriam a reeleição dele enquanto ele tirava o corpo fora. Ou seja, né, não, existe muita muitos desencontros, né, no, nos caminhos da esquerda paraguaia que aqui já não vai ser tão comum, né? Quando a gente fala do PT e do Lula, a gente está falando de uma de uma unidade, de uma sincronia maior do que a gente está falando entre Lugo, Frente Iguaçu e Avança País. Né? Então, eu acho que tem essas diferenças que são, são bastante relevantes. Né? Bom, foi isso, Walter. Surgiram mais questões? Mesmo que tivessem surgido, eu deletaria, porque são 16 e 42 e não tem mais muito tempo para a gente concluir. Então, eu queria duas coisas. Primeiro, te agradecer, foi bastante, eu acompanhei a aula inteira, a gente transmitiu ela pelo Face, mas acompanhei, foi muito boa, muito instrutiva para mim, pelo menos aprendi. E te passar a palavra para alguma consideração final que você queira fazer, algum comentário é, mais pessoal que você queira introduzir aqui nessa discussão. É, do nosso ponto de vista, o objetivo foi atingido, que era dar esse quadro geral que você nos deu aí sobre a história do Paraguai, sobre o governo Lugo, o golpe e um pouco o que aconteceu desde lá. Então, eu te devolvo a palavra, aí seja para complementar algo que você queira, seja para fazer alguma consideração final, e depois a gente vai encerrar. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade que vocês me deram de participar aqui e, e dessa preocupação de trazer mais a realidade de diversos países latino-americanos né, para a militância e para o público brasileiro. E para quem quiser saber mais, é, o Paraguai, de fato, é um país é, muitas vezes difícil de conseguir informação, mesmo em fontes em espanhol, mas a, a Fundação Perseu Abramo fez bons trabalhos em relação a isso. Ela tem a coleção Nossa América Nuestra, né, tem um livro só sobre o, o Paraguai, falando mais da história do Paraguai, do governo Lugo, e também publicou um livro sobre o um massacre de é, Curuguati, né, que permite saber mais e isso já acho que são dois livros que ajudam a abrir um pouco mais as portas para caso quem queira é, pesquisar um pouco mais sobre o assunto, seja sobre a história recente, a história antiga do Paraguai. Acho que são são dois materiais bons para se começar e a partir disso acho que se abrem novas portas para quem quiser pesquisar. É, e, novamente, muito obrigado, Walter, muito obrigado ao Esperança Vermelha, muito obrigado a todo, todo esse trabalho. Muito bem, obrigado, Yuri. E se alguém tiver algum tipo de questão que ficou entalada aí na garganta, queira fazer, etc., a gente encaminha para mim e eu encaminho depois para o Yuri. Se ele tiver a possibilidade de responder, ele certamente responderá. Muito agradecido, Yuri. Passar bem. Um abraço. Aí, Até outra vez. Um tchau, tchau. tchau, tchau.